Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal JD Tutoriais. Se você ainda não é inscrito e gostar do perfil do canal, você dá, é, faz lá a sua inscrição, tá bom? Não esqueça do seu like, que é muito importante, nos ajuda aí a manter o canal ativo, né? Porque o vídeo vai viralizar mais. E qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá ok? Hoje nós, eu vou passar para vocês como é que eu faço para tirar o ar... Do, do sistema de arrefecimento do, do Celta do Prisma, né? Isso aqui é um, um Prisma, mas serve para o Celta também, que tem esse motor aí Econoflex, tá bom, pessoal? Esse aqui é o Econoflex 1.4, é um Prisma 2007, 2008, mas o sistema é o mesmo para esses carros da Chevrolet Celta e Prisma nesse, nesse mesmo ano aí, né? De 2006, 2007, 2008, 2009, é tudo a mesma coisa, tá ok? Então pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essa mangueira aqui, desconectar essa mangueira. Essa mangueira aqui é aquela que faz a, a transposição aí do, do, da água do radiador pro, pro motor, né? É, ela passa pela válvula termostática e ela que faz essa transfusão aí de, de água quente com fria, né? Ela que faz essa circulação aí. Depois nós vamos tirar aquela mangueirinha lá pertinho da, da onde entra a água lá, naquele reservatório, tá? E nós vamos precisar para isso aí usar uma chave de fenda, né? que é essa chave de fenda que vocês estão vendo aqui. Então a original mesmo é de pressão, como aquela outra lá que, que vocês vão ver, é, que precisa no caso de um alicate, tá? É, mecânicos normalmente usam é, é, alicate especial, tá? Mas no meu caso aqui eu vou usar um alicate comum, porque também serve, tá? É só apertar ela e tirar. Então pessoal, nós vamos usar 2 um, um, litros de dois litros desse água desmineralizada não precisa ser necessariamente dessa que eu estou mostrando para vocês tá ok vamos lá então né pessoal primeira coisa que a gente tem que fazer pessoal é soltar aqui né lógico a, a desatarraxar aqui a a tampa do, do reservatório desconectar as mangueiras como vocês estão vendo aí a gente desconecta as mangueiras Lembrando que essa mangueirinha fina a gente pode até tirar ela fora, mas a grossa a gente deixa ela no lugar, afasta só a abraçadeira, mas mantém ela no lugar. E à medida que a gente for colocando o líquido de arrefecimento, nesse caso aqui eu só vou tirar o ar, tá pessoal? Então eu não preciso desses dois litros de, de líquido de arrefecimento não, eu só vou completar com água desmineralizada. Né? Nesse caso aqui eu estou usando um litro, um litro e meio, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz, a gente coloca líquido lá no, no, no reservatório, vem aqui, solta essa mangueira mais grossa né e, e vai soltando até perceber que o líquido está saindo. À medida que o, que o líquido está saindo, é, vai saindo também o ar. E aí você vai observando o reservatório que a gente vai precisar estar tá sempre completando o reservatório. Ao mesmo tempo a gente solta também a mangueirinha fina e deixa ela escorrer porque por ali também vai sair algum ar. Tá certo? que vem do radiador e vai fazendo esse processo quando você sentir que saiu todo o ar saiu bastante líquido você repõe a mangueira no lugar primeiro a grossa depois dá mais uma abaixadinha na mangueira fina deixa escorrer mais algum líquido sempre completando e depois coloca ela no lugar uma vez feito isso a gente liga o carro até ele aquecer e ligar a ventoinha. Depois de ligar umas três vezes a ventoinha, você observa se o líquido que fica no reservatório ele vai subir acima do limite permitido. Ele não pode subir acima do limite permitido, porque significa que ele tem ar, ele tem que se manter no mesmo lugar. Por quê? Porque à medida que o tempo, à medida que o carro vai aquecendo, o próprio sistema vai jogando, circulando a água, a bomba vai circulando a água. Então ela, o, o, a água ela tem que manter no mesmo lugar. Se ela sobe é porque tem ar. Então você tem que repetir o processo. A outra forma que tem de você tirar o ar, é uma forma assim mais grosseira, digamos assim, mas também que funciona. Isso aí serve para qualquer carro, é você completa a água com água desminera, desmineralizada sempre, é, liga o carro e deixa ele ir aquecendo. À medida que ele for aquecendo, você se ele tiver ar, você vai ver que o, a, a, o reservatório, a água vai subir a ponto de querer sair. Antes que ela expulse toda a água, você vai lá, desliga o carro espera que ela vai assentar. Quando ela assentar... Você liga novamente, completa a água e liga o carro novamente. Ela vai borbulhar, vai querer sair, quase querendo sair. até Pode até sair alguma coisa. Você desliga o carro, completa a água e deixa ela sentar. Faz isso aí umas três, duas, três vezes, até quatro vezes. Até você perceber que quando você ligar o carro, a água não vai sair. Ou seja, não vai transbordar. Ela vai manter no mesmo lugar por um tempo. Antes de, de a em armar, aí você vai perceber que o carro está sem ar nenhum, aí você vai fecha a tampa e o carro está beleza, tá certo? Isso aí o carro vai trabalhar menos aquecido, na temperatura certa a ventoinha vai armar e tá tudo belezinha. Valeu pessoal, se gostou do vídeo deixa seu like, qualquer dúvida deixa nos comentários, qualquer bronca também deixa nos comentários, Tá bom? Isso aí é o meu jeito de fazer, da forma que eu aprendi também, que eu vejo muitos mecânicos fazer. Valeu pessoal, um abraço, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Não esqueça do seu like. Até a próxima!